Você confia no Senhor? Pergunta à pessoa que está próxima a você. Do you trust in the Lord? Ask the person next to you. Do you trust in the Lord? Sim ou não? Yes or no? Claro que todo mundo vai dizer que confia, of né? Of course, everyone's going to say they trust, right? <risos> ah, mas eu quero falar sobre as promessas... Para aqueles que confiam no Senhor nessa e eu vou ler três textos da Bíblia, mas não todos de uma vez. Read, read Bibles, e eu quero que você acompanhe comigo na hora que a gente estiver lendo. Like Se você tiver Bíblia na sua casa, pegue a sua Bíblia. Se você Bíblia na sua casa, pegue a sua Bíblia. E abra sua Bíblia com a gente. Your Bible e us. se você está em casa, tiver seu testemunho também, escreva para nós mandando o seu testemunho. And well, us, e vamos, antes que nós leiamo a Bíblia, é muito importante eu quero falar algumas coisas. So, brothers, Bible, falar em confiar no Senhor parece algo muito simples, né? Mas não é tão simples assim. Se você for ler, quando você lê a Bíblia, toda a Bíblia, When you read the whole Bible, com bastante atenção, with the lot of attention. você vai ver que confiar é algo que a Bíblia sempre ensina. A Bíblia fala sobre confiança do início ao fim. The Bible talks about trust from beginning to end. Já com Adão, já houve problema de confiar em Deus. With Adam, there was a of God. Porque Deus falou para Adão, God said to Adam, você pode comer de todas as coisas aqui, mas see. não coma da do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não of do fruto do Of good and evil. E aí quem em quem Adão confiou? And who did Adam trust? Adão confiou em Deus? Did Adam trust in God? Não. No. Porque se ele houvesse confiado em Deus, ele não havia comido do fruto. Because if he had trusted in God, he would not have eaten of that fruit. A mesma coisa com a esposa de Adão. And the same thing with Adam's wife. O inimigo chegou e começou a conversar com ela. The enemy went and started talking to her. não tem problema? He said, There's no problem with Sabe por que Deus não quer que você coma? You know why God doesn't want you to eat it? E ele fez Fez, vamos assim dizer, fez ali... A conversa render, né? Let's put it this way, he made that stick. E ela confiou em quem? Em Deus and, ou na palavra do inimigo? Você sabe que nós sempre temos problemas de, you know, we de confiar always, em Deus? We have trust of in God. Mas a Bíblia mostra também os exemplos daqueles que confiaram em Deus e foram bem sucedidos. But the Bible also shows examples of people who trusted in God and were very successful. E esse deve, essa deve ser a nossa atitude. That be our a Bíblia fala de Noé. The Bible of Noah. O que, que a Bíblia fala sobre Noé? What does the Bible say of Noah? A, a Bíblia conta uma história de Noé, irmãos, que é difícil acreditar. Se nós vamos olhar com os olhos da carne, os olhos humanos, If we're look with our eyes, our human eyes, Deus fala com Noé. God to Noah, e muitas pessoas não acreditam que Deus fala com alguém. And a lot of mas se fosse só o caso de falar. just matter of speaking. Mas não, Deus vai e manda Noé fazer uma grande arca. Olha, você construiu uma grande arca porque eu vou destruir o mundo com chuva. Não sei se você sabe, mas até aquela época não havia chovido sobre a face da terra. E agora, e Noé, confiava ou não confiava em Deus? Quantos anos Noé demorou para construir a arca? A Bíblia diz que Noé demorou 120 anos construindo a arca. Construindo a arca. Eu, eu sei que existe muitas discussões sobre se a idade ou se os anos daquela época eram como os nossos anos. Mas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Imagine, imagine Noé construindo a arca, sozinho com seus filhos e sem as ferramentas que nós temos hoje. <risos> Será que ia demorar uma semana? Um ano? A year? Dois anos? Years? Claro que demorou 120 anos. Of it took 120 years. Mas qual foi o resultado? What was the result? O resultado de confiar em Deus the of in God, na vida de Noé é. O melhor que podia ter acontecido. Ele foi salvo juntamente com a sua família. Além de todos os animais que com ele estavam. Você vai ver o caso de José do Egito. José do Egito, irmãos. Era escravo. Joseph in Egypt was a slave. Mas antes ele não era escravo. But before he wasn't a slave. Ele era o filho querido do papai. He was the beloved son of his dad. Era aquele aquele filho mimado. He was that son who was spoiled. E ele do pai a, amava José mais do que os seus outros irmãos. His dad loved Joseph more than all his brothers. Ou do que os seus outros filhos, quero dizer. Or his other, his other children, e I o que remember. que aconteceu com José? What with José foi vendido pelos próprios irmãos. Joseph was sold by his own Se tornou escravo, não foi porque ele quis? He became a slave, not by his own accord. E Estava servindo na casa de alguém? He was serving in someone's house. E ainda sofreu uma acusação de tentativa de assédio sexual. And he still Olha só, e Olha era isso. uma falsa acusação. And that was a false accusation. E foi para a prisão. And he went to jail. E ficou anos na prisão. Anos na prisão. Mas, que que Mas o que acontece? Que fez José não virar as costas? Para Deus kept Joseph from not turning his back to God? No momento em que ele foi tentado, time in which he was tempted, ele podia ter pensado assim: bem, eu começo a ter um relacionamento com a mulher do meu dono. have my E o que é que vai acontecer? What's gonna happen? Bem, de repente ele morre. Well, maybe my master will die E eu me caso com ela. e aí o sonho de Deus vai se cumprir na minha vida. And then God's dream will be fulfilled podia, não podia ter pensado isso. That, tem me? muita gente que pensa assim. Deus was. tem um plano na minha vida. Mas ele life. quer ele quer apressar o plano de Deus. Fazendo as coisas erradas e que desagradam a Deus. Não está confiando em Deus. é God. fácil confiar em Deus, irmãos. It's easy to trust in God. Quando a conta está cheia, o bolso está cheio de dinheiro, money. Eu confio em Deus. I trust in God. É fácil, mas eu quero ver a gente confiar em Deus no momento da tribulação. It's easy, but I want to see people trust God in the midst of tribulation. Quando Deus tem um sonho para a sua vida, When God has a dream for your life, um sonho de vitória, a dream of victory, mas parece que tudo está andando na na direção contrária. But it seems that everything's going the opposite way. Aí você começa a assim, pensar, o que, que será que está acontecendo? And then you start thinking, What's going on? Quanto mais eu sou fiel a Deus, the more I am to God, as coisas pioram para mim. Get worse for me. Eu fui fiel a Deus, fui vendido como escravo. Eu fui fiel a, a, ao meu patrão, ao meu dono. Para não pecar contra o meu Deus. not sin against my God. E aí eu vou para a prisão. And now I get sent to jail. <risos> estou na prisão. I'm in jail. E onde está Deus? And where is God? Onde estão os sonhos de Deus? Where God's eu costumo dizer, fazer contas de anos. What I like to say is to... Eu faço conta dos anos. I count the years. Por quê? Do, o tempo que José foi vendido. Because from the time when Joseph was sold. É mais ou menos 17, 18 anos de idade. When he was around 17, 18 years old. Até o tempo que ele se tornou a segunda pessoa de Faraó. Until the day where he became Pharaoh's second hand person. Foram mais ou menos 12 anos, irmãos. That's a bad translation. The second man, he was the second in line after Pharaoh. It was about 12 years. E, e, e 12 anos não é 12 dias. And 12 years ou seja, é uma vida para se confiar em Deus. In other words, it's your whole life for ou you to seja, trust in God. O que eu quero que você entenda nessa noite. What I want you to understand tonight é que nós temos duas opções. It's that we have two options. A opção de nós confiarmos em Deus. The option of trusting in God. E a opção de não confiar em Deus. And the option to not trust in God. Mas quando quando nós não confiamos em Deus, o que que acontece? Os resultados são os piores possíveis. Porque nós passamos a agir pela nossa própria conta. We start on our own você está entendendo o que estou dizendo? Mas quando nós confiamos em Deus, well, when we trust in God, os resultados the results são ótimos, porque nós passamos a viver por conta de Deus. We start by God's e nessa noite eu quero que você compreenda e você entenda as promessas que Deus tem para aqueles que confiam nele. Obviamente eu não vou falar todas, I'm not tell you all seria necessário um ano de pregação, would take a year of pelo menos, para falar quase todas as promessas to tell you all the daqueles que confiam, para aqueles que confiam no for Senhor. Those who trust in the Lord. Mas eu escolhi apenas algumas, but I chose but a few. e eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 26, E, e no, a partir do versículo 3 and até o versículo in, 4. From verse 3 and verse Bíblia, Isaías. Vocês estão, não sei se vocês estão observando, I don't know if you can mas no livro de Isaías está cheio de promessas de Deus. Se você quer se encher das promessas de Deus Leia o livro de Isaías. If you want to be full of God's promises, Isa read the book of Isaiah. Isaías era um profeta de Deus. Isaiah was a prophet of God. Deus falava com Isaías. God spoke with Isaiah. E mandou Isaías escrever. And told Isaiah to write. Isaías escreveu. And Isaiah wrote. E por isso nós temos esse tesouro hoje. And that's why we have this treasure Isaías 26. Today. Isaiah 26. Preste atenção versículo 3. Pay attention verse three. Amém. amém. Quem encontrou diga amém. Who found Tu conservarás em paz aquele Presta atenção, tu aqui no caso é Deus, porque o versículo 1 fala de Deus. So pay attention here, it starts the verse 3 starts you will keep him in perfect peace. And the you is talking about God as it says in verse 1. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque o pois ele confia em ti. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Confia no Senhor, versículo 4. Perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Verse 4. Trust in the Lord forever. For in Yah, the Lord is everlasting strength. Louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of the Lord. Eu quero que você preste atenção nesse versículo porque esse versículo é muito rico. I want you to pay attention to this verse for it's very rich. E muitas vezes me tirou da da zona de tristeza. And many time it took me out of that zone of sadness. Porque aqui tem uma promessa maravilhosa. A wonderful promise here. Quais são as promessas de Deus aqui nesse What versículo? Here in this verse? A chave aqui é a palavra a paz The key here is the word peace. Ele diz tu conservarás em paz. That says, you will keep him in peace. A palavra aqui que diz tu conservarás says, tu, you you está dizendo keep. que nós já estamos em paz we are in peace. Então Deus nos conservará em paz so God us in peace. Mas quem Deus vai, considerar em, vai conservar em paz? But who God in peace? Todas as pessoas? Everyone? Não, não são todas as pessoas no, Quem são as pessoas que Deus vai conservar em paz? Who are the God will keep in peace? Aquelas pessoas que confiam no Senhor Those people who trust in the Lord. Aquelas pessoas em que a sua mente está firme no Senhor Those people who have their stayed upon the Lord. Irmãos, e por que é necessária essa paz? A paz é necessária porque a tribulação virá sobre nós. Peace is will come to Problemas, us. exames médicos. Doctor exams. Você tem que ir ao médico You have to go to the doctor. E você está se sentindo mal E você sente uma dor E você tem algum tipo de nódulo And you have some kind of E o que é que você pensa And what do you think? Vou morrer I'm gonna die. E você já começa a pensar todas as coisas And you just start thinking everything. Como é que vai ser oh, Quem vai ficar com a casa Quem vai pagar a casa Quem vai pagar o carro car? É ou não É verdade O nosso coração se levanta Irmãos. Our heart lifts itself up. E não importa se você tem 20 anos de idade ou 80 anos de idade. Or 80 years old. O sentimento é o mesmo. The feeling is the same. Nós começamos a pensar muitas coisas. As coisas estão más na economia. Are bad in the estão mandando todo mundo embora lá na empresa. At work. O que vai acontecer comigo? What's gonna você, to me? você vai todo dia preparado para ouvir. Você vai esperando de receber Você está demitido. You go to hear them say, You're é não é verdade? Nós, às vezes, irmãos, às vezes dão todos os dias da nossa vida. Not Sometimes, but every day of our lives. Nós temos esses, esses tipos de problemas. We have these kinds of problems. Quem sabe o que vai acontecer com você amanhã? Who knows what's happen to you tomorrow? Os nossos planos são. Our plans are. Eu vou levantar. I'm get up, vou para o trabalho. I'm going to work. Vou cumprir meu trabalho. I'm gonna my job. Vou receber meu dinheiro. I'm gonna give my money. Vou voltar para casa. I'm gonna go home. Vou encontrar minha família. I'm gonna see my family. Vou jantar com minha família. I'm gonna have dinner with my family. Esses são os nossos planos e pensamentos. Mas a Bíblia diz os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. But the Bible says, My thoughts are not your thoughts. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. My ways are not your ways. Porque eu é que sei que pensamentos tenho para vocês. have Então nós precisamos colocar nossa mente no nosso trabalho ou em Deus. Ou precisamos colocar no nosso médico ou em Deus? Or upon our doctor or on God? Ah, pastor, você fala isso porque não é com você. Mas oh, pastor, you say this because you don't it's not... Cada um de nós temos as nossas tribulações. But each one of us have our tribulations. Cada um de nós temos os nossos desafios. E aqui existe uma promessa de paz. And here there's a promise for peace. Algu alguém pode perguntar mas que paz é esta? And someone might ask, but what peace is this? Será que é possível ter paz no momento da tribulação? Is it possible to have peace amidst tribulation? que a Bíblia diz em Filipenses. 4 Veja 4. O que a Bíblia diz em Filipenses, a a em Filipenses 4? Versículo 6. Amém? Amen. Ou não amém? Not amen. Estão acordados? Are you awake? Não andeis ansiosos, diz a Bíblia em Filipenses 4. Olha só, 6. Não andeis, não estejais inquietos por coisa alguma. Olha, antes, sejam as vossas petições, os vossos pedidos, em tudo conhecidos diante de Deus, através de quê, irmãos? Ok, orações e súplicas. Be anxious for nothing, but let first your petitions be known to God in prayer and supplications. Qual é a orientação de Deus para nós? What is God's orientation for us? Quando nós colocamos o nosso pensamento nele, when we put our thoughts upon Him, ele diz que nós devemos colocar as nossas petições diante dele. He says that we should place our petitions before Him. Em através da oração. Estou com um problema sério na minha casa. I have a O que, que eu tenho que fazer? What do I need to do? Orar, irmãos. Estou com um problema sério na minha empresa. O que, é que eu tenho que fazer? I have a in my company. What do I need to do? O grande problema é nós precisamos orar. We need to pray. O grande problema é que nós costumamos separar as coisas em departamentos. The is, is that we have a habit of Essa é a minha vida espiritual. This is my life. Que só funciona domingo à noite, And cinco it, da tarde até às 7 It only works Sundays, <laughs> five o'clock to seven. <laughs> Aí, segunda-feira, acabou o homem espiritual. And Monday, my, the man is over with. Esse problema aqui na minha companhia, eu resolvo da minha maneira. This here in my company, I'll my own way. Ah, eu tô com um problema no meu casamento. Oh, I have a in my pastor, você não tem nada a ver com isso. Por favor, fica fora, viu? Olha, e por Stay favor, não fale nada com ninguém. Que eu não quero ninguém pedindo oração para mim, em voz alta no culto. <risos> Aí vem o outro departamento. O departamento financeiro And then the other the O irmão está pagando juro para todos os bancos. Paying, um, for, for every bank. Aí a coisa está apertada. And e ele não entrega seus dízimos nem ofertas. And he give his or his Porque na opinião dele, finanças não pertencem à vida espiritual. E o barco está afundando. And the boat is e a vida está afundando. And life is e ele está com problema com o filho. And he has a with his son. E não ora. Ou ele não fala com ninguém. Or speak to Porque ele separou... Ele a vida toda dele está separada em departamentos. whole life is separated in departments. E tem uns que ainda separam a igreja de Deus. And there are some people who even separate God's church. Não. They separate no. God from church. church. Great. <laughs> I was confused. é verdade. Isn't that true? Eu vou à igreja? I go to church? Eu assisto o culto. I I watch the service. Eu participo da alegria dos irmãos I in the joy of the brothers, mas Deus é Deus but God is God. e eu Deus não tem nada a ver com a igreja God has to do with the não, irmãos no, vou falar uma coisa para você a nossa vida Our life é uma só is one only. ou somos todo completos de Deus Either we are all full of God. Completamente. Complete. Todas as coisas in all na nossa vida são espirituais. In our, in our life is Você crê nisso? Por isso que Paulo então diz que em todas as coisas, devem todos os nossos pedidos Paul says all of our requests, our precisam ser colocados diante, diante de Deus. Be before God. Não é verdade? Não é verdade? Todas as coisas, All things. os meus sentimentos, my feelings, os meus temores, my fears, o meu trabalho, my work, o meu relacionamento, my relationship, tudo, irmãos, tudo, brothers, tudo. Everything. E o que é que vai acontecer versículo 7 de Filipenses 4? What's gonna happen? Verse 7 of 4. A mesma coisa. The same thing que Isaías fala. Trazei essas. Aqui no capítulo 26. chapter 26. Você tá na sua Bíblia em Filipenses 4:7. Do you have your Bible open to Philippians 4:7? Preste atenção. O que vai acontecer quando você ora? What's when you pray? Ah, é maravilhoso, irmãos. It's o que acontece, irmãos? What happens? A paz de Deus. The peace of God. Não é a minha paz. Not my peace. Não é a paz do mundo. It's not the peace of the Não world. é a paz do irmão. It's not the peace from Mas the é a paz de Deus. But it's the peace of God. Como é a paz de Deus? How is God's peace? A paz de Deus sobrepassa, excede todo o e qualquer entendimento. O que, que é isso? Tá com problema, não está? Mas quando você começa a orar, sabe aquela ansiedade, sabe aquele medo, sabe aquela tristeza, ela vai embora. E Deus derrama da paz dentro do seu coração. And Estão mandando gente embora lá no meu trabalho. They're Mas você vai para o seu trabalho. Eu sei, sabe o que vai acontecer comigo? Know you know me. Se eles me mandarem embora, If they send me away, Deus já terá outra porta aberta para mim. É already Não é verdade? É ou não É, William? William tinha que sair de um trabalho. William had to leave one job. Eu encontrava o William, ele estava assim, ó. I would see William and he was, huh? é, estava, estava assim puxando os cabelos. He was pulling out his hair, you know. Aí ele começou a orar. And then he eu preciso mudar de trabalho. I need to my job. E de repente Deus mobilizou muita gente para ajudar ele a mudar de trabalho. And suddenly God moved a lot of people to help him his job. Ficou duas ou três semanas descansando, tranquilo he, em casa. He relaxed for two or three weeks at home, just fine. E depois Deus colocou ele num outro lugar. And then God put him in another place, lugar de paz, a place of peace. É ou não é verdade, irmão? Quando Deus permite que uma porta seja fechada para quem confia nele, in God, when he lets a door be closed, já existe outra sendo aberta. One being você só precisa pedir Deus, me mostra onde está essa outra porta. Confia nele, irmão. Não é fácil, mas é o que você tem que fazer. It's, not easy, but it's what you need to do. Por isso essa é uma das promessas mais preciosas. That's why this is one of the most Porque ele diz, confia no Senhor. Because he says, trust in the Lord. Ele é uma rocha he firme. Ele firm é uma rocha, uma firme fundação. Amém. Você crê amém? nisso? Do you this? Louvado seja o nome do Senhor. Vai para Isaías 40 agora. Praise be the name of the Lord. Vá para Isaías 40 agora, por favor. Existe uma promessa para aqueles que confiam no Senhor que é maravilhosa, irmãos. Há uma promessa maravilhosa para aqueles que confiam no Senhor. Que essa promessa fala de força. This que força é essa? What is this? Isaías 40. 40 Nós, irmãos, precisamos entender que nesse mundo haverá tribulações Mas Deus é aquele que nos guia pela sua mão E aqui em Isaías 40, versículo 28, 40, 28. Deus não está prometendo que teremos uma vida maravilhosa not we're have a wonderful life. Mas Deus está prometendo algo maravilhoso mas Deus promete uma coisa maravilhosa. Isaías 40, 28. O que, que diz aqui? What does it say here? Diz assim, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, ha, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. Você não conhece, você não ouve o Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra? Neither nor is weary. His understanding is unsearchable. e o que é que ele faz? And what does he do? Dá força ao cansado. He gives strength. Olha que maravilha! To the weak. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. And to those who have no might, he increases strength. Os jovens se cansarão e os e se fatigarão e os moços certamente cairão. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. But those who wait on the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings like eagles, they shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Essa promessa, irmãos, também está relacionada com o que Jesus falou. This O nós precisamos, irmãos, entender esse processo. Brothers, we need to this process. nós nos cansamos we de get, trabalhar. We get tired of nós nos cansamos de tantos problemas que passamos. We get tired of all the we face. Nós nos cansamos até dentro dos nossos próprios relacionamentos. We get tired even in our own nós nos cansamos quando os nossos filhos começam a dar trabalho para nós Ou mais trabalho work more work. eles nascem são crianças they're born, they're e eles então de noite querem ficar acordado enquanto nós queremos dormir e às vezes nós temos que ficar acordados com eles them, e nós nos cansamos vocês acham que o pastor nunca se cansa the never gets tired? existe domingos dias que depois do culto, o pastor mal consegue ficar em pé. Ou oh, às vezes o pastor se cansa de ficar chamando o irmão, vem, irmão, para a igreja, por favor. Você precisa orar, irmão. You have to pray, Aí, meu Deus, eu não aguento mais falar com aquele irmão. Não, mas eu não posso estar falando com aquele irmão e o que é que o pastor tem que fazer? What does the have to do? Orar o Pastor tem que buscar o Senhor. Has to seek the Lord. E dizer Senhor, renove as minhas forças. Say Lord, renew my strength. Cinco anos. Five years. Dez anos. Quinze anos. Vinte anos no ministério. 20 years in ministry. Quarenta anos de ministério. years in ministry. Fazendo a mesma coisa. Doing the same thing. Vamos, irmão. Vamos let's para a reunião brother. de oração, Come irmão. Leia a Bíblia. Read the <risos> Não é fácil. It's not easy. Existem momentos que temos a sensação que ninguém entendeu o que a gente falou. That what we said. Mas eu sei que o Senhor renova as minhas forças. That the Lord my Esses dias foi foi tremendo como Deus falou. Fazia dias que eu orava e dizia: Senhor, eu preciso que os. Tu melhores a minha saúde. Senhor. were days I would pray and say, Lord, I need you to better my health. Que senão como é que eu vou aguentar? Otherwise, how will I stand? Porque, Irmãos, quando a gente fala, a gente, quando eu estou falando aqui, because when I'm saying this here, é, é, eu coloco muita energia. I put a lot of energy. Porque existe uma concentração muito grande, grande concentração. logo eu toco os instrumentos. Eu os instrumentos Aí eu tenho que estar concentrado mais cedo tenho que, tenho, que no que tenho que pensar no que eu vou falar Tenho que estar em oração, de Espírito Santo, estar em oração dizer, O Espírito Santo enche a minha vida E as coisas têm que fazer sentido, né, e irmãos? Fazer sentido, não é, irmãos? E eu tenho que vigiar na minha vida também, né? Imagina o pastor assistindo um filme antes de vir para igreja. Imagine the pastor watching a movie before he comes to Tranquilo, church. calmo. Just fine. Já vou, meu relax. amor, já vou. Já vou. I'm coming, honey. Don't worry. Tô, tô Don't indo, estou indo. I'm coming. espera aí, que Eu quero ver se vai, ser um, vai ter um touchdown agora, wait, wait, hold on, hold on. I want to see if touchdown. Hold on. Hold on. <laughs> Será que vai ser gol? Gol Não, Corinthians? Não. <laughs> <laughs> que é? Corinthians. Aí eu chego na igreja. And then I get to church. Irmãos, é gol! Brothers, gol! <laughs> <laughs> não funciona, irmãos. It doesn't work, brothers. Então, isso puxa muitas energias do nosso corpo físico. E nós precisamos de ser renovados. E o Senhor falou comigo. Através de um profeta. Muitas coisas lindas. Things. Mas uma das coisas que o Senhor falou. One of the things the Lord said. Eu estou renovando a tua saúde. I'm renewing your health. Olha que maravilha. Look how wonderful. Vocês acham que eu não estou sentindo isso? Do you think I'm not feeling é, this? Claro que estou sentindo. Of course I'm feeling it. Deus é bom, irmão. God is good, Deus, Deus é poderoso, irmão. powerful, brothers. Deus renova as forças God do cansado. The of the weary. E olha o que Ele faz. And look at what Versículo 29. Verse 29. Ele dá força a quem está cansado. He gives power to the weak. E Ele multiplica e as forças aquele que não tem nada And to those who have Então como você está? you? Ai, pastor, não aguento mais. Oh, pastor, I can't take it anymore. E na igreja de novo. To go to church again. Que eu queria ficar em casa. I wanted to stay home. É hora de buscar a força. It's a time Deus. to seek strength from Deus, God. Deus me dá a tua força. God give me your strength. Dia de sexta-feira é um dia duro para nós aqui, né, Ricardo? Friday is a difficult night for us here. O e a Regina vem lá de Centennial, lá de baixo. e a Regina come all the way from Centennial. O Ricardo e o com a família, vêm lá de Lakewood, lá perto da 470. They come all the way from Lakewood, close to C-470. 30, 40 minutos dirigindo. Depois driving. de um dia inteiro de trabalho. After a whole day of Às vezes o Handy chega do aeroporto já vem direto para cá. Hanji comes here from the Irmãos, para ensaiar. Para preparar. Pra preparar. Você, acha é você acha que é fácil? Não é fácil. Eu só quero que você entenda uma coisa. Uma coisa. Que cada um de nós temos as nossas lutas. Each one of us have our a minha luta não é maior do que a sua e nem a sua maior do que a minha. Porque Deus nunca dá um fardo maior do que possamos levantar. Porque Deus nunca dá um fardo maior do que burden that's Than something that we can't lift Mas eu up. quero que você entenda uma coisa. As something. coisas de Deus não são um fardo. É um privilégio. Mas o inimigo fica tentando colocar tropeço no seu caminho. Para que você se, você tropece e você chegue aqui cansado e so dizendo eu não quero. So saying, Aí depois que a gente termina o ensaio? Practice, já não queremos mais ir embora não queremos conversar we just talk. Já estamos mais alegres more Porque Deus opera, irmãos God works, Ele dá força para você He gives to you. Está cansado? Are you tired? Pergunta pessoa que está ao seu lado the next to you. Você está cansada? Tired? <risos> o que é que está cansando você? What's não precisa responder you don't have to O que é que está cansando você? What's às vezes vem uma opressão maligna para cansar a gente, irmão. O diabo lança lança dores no seu corpo. devil Vocês viram o testemunho da Helmar? Did you hear testimony? O pai dela estava sentindo dores, irmão. Her dad was feeling pains. Estava com problemas sérios. He had serious problems. Quando a nossa, o, o inimigo tenta afetar a nossa alma. the enemy tries to affect our soul. Através de tristeza. Você olha para frente e você só vê escuridão. You look ahead and you only see Não é Deus, porque Deus não é escuridão. But it's not God because God is darkness. Deus é luz. God is Você crê nisso? Então quando você vê a escuridão, So when Deus ilumina o meu caminho. Enlighten my way. Isaías 54. Isaiah 54. Existe uma promessa maravilhosa para quem confia no Senhor. There's a Irmãos, Isaías 54:16. Isaiah 54:16. Olha que promessa linda. Look at this wonderful promise. Isaías 54:16 diz assim: Deus está falando também. God is speaking as Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, esta herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Behold, I have created the blacksmith who blows the coals in the fire, who brings forth an instrument for his work, and I have created the spoiler to destroy. Deus está dizendo, eu crio todas as coisas. Saying, I all eu crio até o ferreiro I even the que produz as ferramentas. Who makes the Mas agora Deus vem com algo Tremendo para os seus servos. Quem são os seus servos? Os servos do Senhor são aqueles que tomaram a decisão de servir somente ao Senhor. No livro de Josué, no capítulo 24, não precisa abrir sua Bíblia lá. O livro de Josué, no capítulo 24 existe algo tremendo. Josué chega diante do povo de Israel e ele confronta o povo. And he confronts the people. Ele diz, eh, olha, vocês têm que Tomar uma decisão na vida de vocês. Porque naquele momento o povo estava adorando a Deus e estava também adorando aos ídolos. E ele disse assim, até quando vocês vão continuar fazendo isso? And he said, How long will you keep doing vocês precisam tomar uma decisão. E ele disse assim, mas eu já tomei a minha decisão. He said, But I have made my Ele disse, eu e a minha casa said, As for my house, serviremos ao Senhor. We will serve the Lord. O que é que Josué estava falando, irmãos? What was que ninguém pode servir... Aos ídolos e a Deus ao mesmo tempo can serve idols and God at the same time. E às vezes nós queremos e adoramos servir a Deus and we want to and we love E levantamos a mão e dizemos, eu sou servo de Deus Mas ao mesmo tempo nós continuamos servindo outras e outras e outras coisas But then we keep many other Que se tornaram ídolos na nossa vida that have idols in our lives. E aqui no Isaías 54, 54 Ele fala algo muito interessante ele diz assim, olha que, toda a ferramenta preparada contra ti. Ele diz em 17, no weapon formed against you. Quem é esse ti? São os servos do Senhor. São os servos do Senhor. Essas ferramentas não prosperarão. Mas ele fala algo mais. Ele fala e toda língua que se levantar contra ti. He says, And every tongue which rises against Preste atenção you, nisso. Pay attention to this. Em juízo, judgment, tu a condenarás. Por que ele diz isso? Porque, irmãos, a língua é um dos órgãos mais poderosos do nosso corpo. Because brothers, the tongue is one of the most powerful organs of our body. A Bíblia diz que com ela bendizemos a Deus. The Bible says that with it we bless God. E amaldiçoamos as outras pessoas. And curse other people. O que a Bíblia condena? E a palavra, abra sua Bíblia Eclesiastes capítulo 5. Não se preocupe que dá 7 eu não passo. <risos> Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. Rapidinho, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Quick. Eclesiastes 5. Eclesiastes 5, versículo 1. Um. Amém? Amen. Estão acordados ainda? Are you awake still? Se começar a dormir, me avisa que eu paro if na hora. Se começar a dormir, me avisa que eu paro na hora. Não, eu vou parar de prestar. Eu vou parar de prestar. Ele não vai parar até o próximo sábado. Amém? Amém? Quem achou Eclesiastes? Salmos, Provérbios, aí vem Eclesiastes. Salmos, Provérbios e depois... Eclesiastes. Amém? Abriu? Quem abriu, diga amém. Quem abriu, diga amém. Okay. Então eu não posso dizer amém ainda, que estou abrindo. Amém agora. O amém. Que, que diz? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegasse para ouvir. É melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Agora preste atenção no versículo 2. Não te precipites com a tua boca nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de deus porque deus está nos céus e tu estás sobre a terra assim sejam poucas as tuas palavras mouth, God. God heaven, porque na muita ocupação vêm os sonhos e a voz do tolo da multidão de palavras for comes much activity quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Agora vejo o versículo 6. Não consintas que a tua boca faça o quê? Pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? the of God that it was an error. Why should God be angry porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. For multitude teme a Deus. A língua é o órgão poderoso. The tongue is a powerful organ. Porque as palavras têm poder. Because powers have words have power. No versículo 6 ele diz que não faça o teu corpo pecar in por verse, causa das tuas palavras. In verse 6 it says do not let your flesh sin because of your words. Quando nós pecamos, when we sin, ou quando nós falamos o que não deve, when we say something we shouldn't. Pecamos. We sin. E às vezes fazemos o nosso corpo pecar. And sometimes we make our body sin. E ele diz não adianta depois dizer diante do anjo que foi brincadeira. And then Ele diz assim, sejam poucas as tuas palavras. So he says, your words be few. E Eu quero agora que você pense em algo muito importante. you Maridos, pais, filhos, esposas, Você sabia que às vezes nós destruímos a nossa própria casa e a nossa família falando palavras que não devemos falar. Did you know sometimes we destroy our own household and our families by speaking words we should not No final do versículo 6 diz assim: Por que se, por que razão Deus se tornaria irado contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos? Be angry at your excuse and destroy the work of your hands. Mas muito mais do que isso. Existem pessoas do lado de fora, on the outside, da nossa casa, house, no nosso trabalho, job, ou em outras esferas da nossa vida, lives, que às vezes levantam palavras para nos amaldiçoar. Sometimes raise up words to curse us. Porque têm inveja. A ah, vai o crente abençoado. Oh, diz goes, que é abençoado. There goes the believer who's blessed. He says he's blessed. Só quer é ser bom. He just always wants to be good. <laughs> Ninguém diz que nós somos bons. Nobody says that we're good. Mas a Bíblia diz que nós somos abençoados. But the Bible says we are blessed. Eu não posso mudar isso. I can't that. Então as pessoas começam a falar coisas contra nós. So people start saying things against us. Mas Deus nos deu uma herança. But God gave us a Veja, se você é servo de Deus, God, se você não adora outros deuses, worship gods, que, em outras palavras, você não coloca outras coisas acima de Deus, other words, place other God, você tem poder de Deus. Qual é o poder de Deus? Power? Autoridade espiritual. De qual? Condenar essas palavras. To those words, de rejeitar essas palavras. Você está entendendo isso? O que, é que isso significa? Alguém falou que você... Você vai bater o carro? Somebody said you're gonna crash your car. Em nome de Jesus está repreendido. In the name of Jesus, that's Eu estou rejeitando isso em nome de Jesus. Se alguém disser que a sua família não será abençoada, says your will not be blessed, Se você é fiel a Deus, If you are faithful to God, não aceite isso. Don't it. Estão entendendo isso, irmãos? You this? Porque essa é a nossa herança. This is our essa é uma promessa de Deus. This is a promise from Eu God. não posso mudar isso. I can't change this, a menos que eu, eu não seja fiel a Deus. As long as I'm faithful to God. A menos que eu seja fiel a Deus. Infiel a Deus, perdão. Porque se eu for infiel para com Deus. Because if I'm unfaithful to God. Eu perco o status de servo de Deus. Then I lose my of of God, e eu não tenho direito à promessa de Deus. I don't have the right to the or inheritance from God. A Bíblia diz em Timóteo, The Bible says in Timothy. Se formos fiéis, if we are faithful, ele permanece fiel. Then he remains faithful. Certo, right? Mas, mas, se somos infiéis, but if we are unfaithful, preste atenção. Pay attention. Ele permanece fiel. He remains faithful. Agora, a quem ele permanece fiel? To whom does he remain faithful? A, su, a sua infidelidade? To your ele permanece fiel à sua própria palavra. He remains faithful to his own word. Que diz? Says, Eu honro os que me honram. I honor those who honor me. Mas quem me despreza? But whoever despises me, será desprezado. Will be despised. Então ele vai ser fiel. So God will be faithful. Se você for fiel, if you are faithful, ele vai cumprir as suas promessas. His Mas se você for infiel, But if you're ele vai ser fiel com ele mesmo. He will still be with e você, ó. E você? Bom. Servos, de Deus, Servos de, Deus, de Deus, Promessas de Deus, Graça de Deus, a graça de Deus Poder de Deus, power of God. Força de Deus, the strength of God. Tudo isso são para nós, irmãos. All of the, these things are for us, brothers. Para quê? Só para dizer, eu tenho todas as promessas de Deus. Ele diz, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Que quando as pessoas olham para nós, que, look to us, eles vejam que somos filhos de Deus. They will see we are of God, servos de Deus. Quando as pessoas olham para mim e dizem, nossa, você parece muito com seu pai. Muito obrigado. Isso é uma honra. Isso é mais uma prova que ele é meu pai. One more proof that he is my dad. Mas Quando as pessoas olham para mim e dizem, você é um homem de Deus. You are a man of God. Glória a Deus. Glory to God. Mais uma prova que eu sou filho de Deus. That's another proof I am a child of God. Não quero me exaltar. I don't want to exalt myself, mas eu quero que você tenha orgulho de ser filho de Deus. Que as pessoas olhem para você. O que, é que acontece com ele? Todo mundo aí na crise. In crisis, e ele está sorridente. But he's smiling. A paz de Deus permaneça no seu coração. Vamos se cai Vamos orar. Let's pray. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Be your name, oh Lord. Renova nossa esperança, our hope, nossa força, our strength, nosso coração. Our heart. Traz paz sobre os Teus filhos. Ó Deus, e faça-nos com que possamos entender. God, and make it that it, that we would understand. Como exercer essa autoridade espiritual How to put in this para a glória do teu nome. For the glory of your name. Levanta a tua igreja e o teu povo. Raise up your and your em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Muito obrigado por você ter nos acompanhado durante essa mensagem gravada. Realmente, eu espero que a sua vida tenha sido tremendamente abençoada, que a sua alma tenha sido alimentada